Salve, salve, rapaziadinha, começando mais um vídeo aqui no canal Ó, é o seguinte, essa aqui é a nova motinha do canal, ó Titãzinha 2005, ó Motinha é novinha, mano Não Tem nada pra fazer, eu já tirei a tampa aqui, já meti os adesivos aqui, ó Tirei o filtro, ranquei tudo fora aí, mas a moto é zero A moto era originalzinha, pá, tá com a motinha aí Aqui, ó, é a titãzona nossa aqui, ela tá com problema aqui nesse conector aqui, ó Tentei fazer uma gamba aqui pra funcionar, mas não deu Tem que trocar esse conector aqui É o conector do sensor MAP que vai aqui de baixo Então futuramente eu preciso trocar O motorzinho dela já voltou original Beleza, ó, originalzão Como vocês vão assistir aí no decorrer do vídeo E é isso aí, família Adquirimos essa daqui agora E a fuçada vai vir Carburada, demorou? É, abandona a injeção, a injeção não dá pra nós não É muito prejuízo É, é... Tá dando uma ligada aqui no carburadinha aqui, ó Pegar o chinelo ali, família, porque esses baratos aí é de cortar na perna é de chorar, né? Chega a doer. Agora ela liga. essa é a mostrando do canal agora. Vamos deixar essa aqui de lado, que não vai vender ela e entrar no novo plano. Para quem não conhece ainda é o Vectron, as rodas tá negativa mano. Que dá um talento ainda nesse carro hein, mano. Mas nem pretendo ficar com ele, então nem vou ficar mexendo mano. É o bala, hein? Bravo esse carro aí. Vamos abrir o capô pra vocês verem aqui. O motorzinho da máquina é 2.0. 2.0, 16. Controle de tração. Nossa, tá quente, hein, viado? ABS, freio que disco nas quatro, teto solar É o bala, esse aqui é o bravo Rodinho 17, 65, 35 Tem esse amassado aqui, ó, que já veio Tava amassado pra dentro, tem martelar pra fora, ficou mais feio ainda Isso aí, família Demorou O intuito aí era trazer pra vocês a vermelhinha aí, pra estar tá mostrando pra vocês Aí, família, lembrando também, nós está com esse tanque aqui, ó, de 160, é da Bros mas a única coisa que a gente quer é essa boca aqui, ó, certo? Parece que é essa boca aqui para pôr na, na 150, demorou? Ela vai é pôr na 150 aí. A tampa nova tá aqui já. Aqui é a minha caixinha de peças, tem tenho uma embreagem, seis discos, vocês, vocês mola aqui. Só aguardando o motorzão da vermelhinha. E tá a tampa nova Pra nós pôr nela aí Aí ó tampa zero Pra nós tá colocando aí na 160 Na 150, né Sim, Essa aqui é a velha, tá ruim, ó Tá toda desmanchando aqui, ó Aí o motivo desse desgaste aqui Família, ó, pode ver ó, Tá saindo tudo no modelo O motivo desse desgaste aqui é álcool Só colocar álcool na moto Então a rapaziada que só usa álcool Tá ligado que vai ficar desse jeito, senhor. Morou? Então é isso aí. Vamos tá colocando essa boca de tanque aqui, a 150 vermelho. Rapaziadinha, ó. Tá desmontada, voltando ao original, porque eu vou vender a moto aí. Vem um projetinho novo pro canal, demorou? Só avisando aí. E primeiro de tudo, aí pra rapaziada falando aí que... que meu motor. Meu motor é, é ruim. Que minha moto fez tudo isso e não andou nada. É o seguinte: primeiro, para começar, ó, tava pegando o pistão aqui no, no cabeçote, não tava bom, né? E vocês escutavam o barulho que ela fazia. Sem contar, temos que lembrar que o guia da minha válvula tá quebrado e ela fumava. Vou mostrar para vocês que ela jogava óleo para fora pelo respiro. Olha aí, ó. tá vendo? que é do respiro ó. Então ela jogava óleo pra fora no respiro Tá aqui o motorzinho, tá aberto Não tem folga na biela Zero Eu usava a junta pra destachar o pistão Não foi o suficiente E tava pegando o pistão Na cabeça do... Na... Tava pegando o pistão no cabeçote Beleza? Então tá aqui, ó É nítido, dá pra vocês verem que realmente estava pegando, esse era o defeito da minha moto, dela não render mais, por isso que ela não me deu mais 160, ela grilava, que nem doido, parecia que ia quebrar, e até hoje não quebrou, eu desmontei, porque eu vou montar a original, para poder vender, porque vai vir outro projeto, senão não desmontaria, beleza? Ó, pode ver a camisa aqui, não tem risco nenhum, A tá zero, fechou? É isso aí família, só passando aí para dar o um recado, Vamos ver. Tá manazinha, bateu no pauvinha Pauvinha, pauvinha, pauvinha Pauvinha, pauvinha Festa aí o panema, meu amor